Qual é a diferença entre I have worked a lot e I worked a lot? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Welcome to One More Class. Hoje vou fazer um vídeo que muitos de vocês pediram. Eu vou falar um pouco sobre o present perfect, comparando com o simple past. Eu coloquei então essas duas frases de início, né? I have worked a lot e I worked a lot, certo? Qual a diferença entre elas? Bom, a primeira frase aqui está no tempo verbal que nós chamamos de present perfect. É o presente perfeito. E a segunda está no simple past, que é o passado simples. E qual é a diferença entre essas duas frases? Você pode estar aí perguntando, meu querido learner. Na tradução, é a mesma coisa. Eu trabalhei muito. Só que a primeira frase com present perfect é o eu trabalhei muito, mas eu não sei exatamente quando que essa ação aconteceu. Eu não deixei claro... Quando eu trabalhei muito. Simplesmente citei que em algum momento da minha vida eu trabalhei muito. Na segunda frase é, eu trabalhei muito, só que com um período específico. Só que aí você deve estar perguntando, pô, Junior, mas não tem nenhum período aqui na frase? Não tem, sei lá, ontem, semana passada, ah, sei lá, dois dias atrás? É, realmente na frase não tem. Só que essa frase vai ser usada dentro de um contexto. Então vamos supor que eu esteja conversando com você, sobre coisas que aconteceram ontem na minha vida. Ah, I saw a movie yesterday, I went to the gym, and I worked a lot. Entendeu? Ontem eu fui na academia, eu vi um filme e eu trabalhei muito. Então, por que eu falei yesterday e depois eu joguei essa frase? Por causa daquele yesterday, você entendeu que tudo que eu falasse das minhas atividades estariam relacionados a ontem. Por causa de uma parte na frase. Então eu não preciso colocar um yesterday aqui para você entender porque essa frase foi inserida num contexto. Agora, para eu exemplificar, contextualizar, eu poderia colocar: I worked a lot yesterday. I worked a lot last week. I worked a lot two months ago. Eu poderia colocar o tempo verbal nessa frase, fora de um contexto, para que você entendesse quando a ação realmente aconteceu. Agora, quando você não quer dar exatamente o tempo quando aquela ação aconteceu, aí você usa o present perfect. I have worked a lot. Eu trabalhei muito. E aí pode ser em qualquer período da sua vida. Resumindo aqui, o present perfect, ele é uma estrutura que você usa quando você não dá ideia de quando a ação aconteceu, não dá ideia de quando esse passado aconteceu. E o simple past, Sim, é o passado que você sabe quando aconteceu. A tradução é a mesma, mas a ideia é diferente. A gente não tem isso no português, né? É, passado é passado. Aqui não, aqui é quando um, a gente não sabe quando aconteceu, e o segundo sabe quando aconteceu. Visto isso, eu quero tirar essa frase aqui do Simple Past e deixar só do Present Perfect para explicar a estrutura da frase. Então primeiro você vai colocar um sujeito, né? o sujeito aqui, I, depois você vai usar o have. Have, que muitos de vocês conhecem como o verbo ter. Só que ele não significa o verbo ter nesse caso aqui. Ele está como um auxiliar. Ele vai auxiliar a frase a ser feita. Então, ele vai entrar aqui com a tradução de absolutamente nada. Não tem a tradução de nada. E aqui, ó, worked é o verbo, certo? Então, a gente vai colocar aqui um verbo. Só que este verbo tem que estar em qual tempo? Past participle. No past participle, que é a terceira coluna dos verbos que a gente vê em tabelinhas né, e tudo mais. O Flash está colocando aí na tela para vocês um exemplo de terceira coluna. Ah, Júnior, mas terminou com ed, então o work no passado é worked, então coloca ed também. Então está com ed, então não é passado? Aí é que você se engana, porque existem verbos que quando vão para a terceira coluna, que é o past participle, são exatamente iguais aos verbos no passado, ao simple past. Então, por exemplo, ó, pega aí a, a tabelinha de work. É work, worked e worked. É tudo com ED. Assim como study. Study, studied, studied. É tudo com ED também. Então, alguns verbos permanecem iguais à coluninha do, do passado. Outros já são completamente diferentes que você vai ver daqui a pouquinho. Então, voltando aqui na frase, a lot. A lot é o complemento. Então, o complemento ele pode ou não existir na frase, dependendo do que você estiver falando, tá? Então, essa aqui é a estrutura do, do present perfect no presente. Essa é a estrutura, tá? Então, mais exemplos aqui para vocês, ó. Been to the USA. I have been to the USA. Seguindo a mesma estrutura, ó. A tradução é, eu estive nos Estados Unidos. Eu te disse aí quando que eu estive nos Estados Unidos? Não, não te disse. Só disse que isso aconteceu. É diferente de eu colocar, I went to the USA. I went to the USA, eu poderia complementar, né? Yesterday, last week, last month, last year. Aí tem o um tempo verbal. Na primeira não tem. Mais um exemplo aqui, ó. She has seen her mom. She has seen her mom. Ela viu a mãe dela. Te disse quando ela viu a mãe dela? Não. Só te disse que isso aconteceu. É diferente de eu colocar assim, ó. She saw her mom yesterday. She saw her mom yesterday. Ela viu a mãe dela ontem. Então, eu preciso colocar o yesterday, claro, se a frase não estiver dentro de um contexto, para dizer para você quando que a ação aconteceu. Aí vira a simple past. Mais um exemplo aqui, ó. só que agora é na negativa. E o present perfect, na, na negativa, é exatamente a mesma estrutura da afirmativa aqui, que vocês viram né, primeiro, só que você vai colocar o not, ou fazer a forma contraída. Por exemplo, they haven't done their homework. They haven't done their homework. Eles não fizeram a lição de casa deles. Olha lá. They haven't done. O haven't, ele é o have mais o not. Então você vai colocar a mesma estrutura da afirmativa, só que o not junto com o have. Então você pode colocar have not ou haven't. They have not done their homework. Or they haven't done their Their homework é a mesma coisa, só que está numa maneira mais contraída, tá? Olha só a estrutura, tá? É o sujeito primeiro, o have depois, tudo bem que vem o not, certo? Porque é negativa, e o verbo depois ele é na terceira coluna, no past participle. Só que aqui, ó, presta atenção. O done ele é a forma past participle do do. É isso mesmo. Ó. A tabelinha, aí, ó, do, did no passado e done. Done, past, participle, terceira coluna. They haven't done their homework. tá? Aí é um exemplo que o do não, uh, não vai com ed, né? igual outros verbos regulares. Do, did e done. Tá? Totalmente diferente. É diferente eu colocar uma frase aqui ó, no simple past. They didn't do their homework. They didn't do their homework. Eles não fizeram a lição de casa deles. E eu poderia colocar um, uma palavra, um complemento que dá a ideia de passado. Yesterday, this morning, tá? Eu colocaria aí quando a ação aconteceu. Tá prestando atenção? Tá prestando atenção? Tá gostando? Tá entendendo? Então deixa um like nesse vídeo já para ficar feliz. Inscreva-se no canal, compartilha com um amigo que está estuda estudando inglês. E também confere aqui na descrição os links né, do meu curso de inglês a arte da conversação e também me segue lá no Instagram para mais dicas de inglês. Confere a descrição dos meus vídeos, você vai gostar bastante. I'm sure about it. Vamos continuar o vídeo? Let's move on. Mais uma frase negativa. He has not been to Bahia. He has not been to Bahia. Ele não esteve na Bahia. Te disse quando ele não esteve na Bahia? Não, só te disse que a ação não aconteceu, certo? Então eu posso colocar assim has not, ou eu pego o has e o not, faço aquela contração e jogo para o hasn't. O has not vira hasn't. Lembra que o have not vira haven't? Has not vira hasn't. He hasn't been to Bahia. E você deve estar me perguntando, mas Junior, por que, que você usou o has aí? É porque eu vou usar o has com a terceira pessoa. He, she e it. Aí é o has. Ou hasn't na negativa. E com as demais pessoas, I, You, we e they é tudo have. E na negativa, haven't. Ok? He hasn't been to Bahia. É diferente de eu colocar assim, ó. He didn't go to Bahia. Ele não foi pra Bahia. He didn't go to Bahia uh, yesterday, last year. Enfim, tem um tempo verbal na segunda. Se não tem, se não tem tempo, não dá ideia de tempo. Present perfect. Você viu aí frases na afirmativa e frases na negativa. Agora, eu vou colocar frases na interrogativa. Vamos fazer perguntas com o present perfect. And the questions are right here, right now. Separei aqui duas para vocês. Have you called your uncle? Have you called your uncle? Ou seja, você ligou para o seu tio? Você ligou para o seu tio? Eu te perguntei quando que você uh, fez essa ação? Não, só perguntei se você já, em algum momento, ligou para o seu tio. É diferente de eu colocar assim, ó. Did you call your uncle? This morning? Did you call your uncle this morning? Você ligou para o seu tio essa manhã? Percebam, então, que o tempo é muito importante quando você está usando o, o simple past, né, o passado simples. O present perfect já não dá ideia de tempo. E aí você viu que na pergunta acontece algo diferente da afirmativa e da negativa. O have, ele vem antes. Ele vem antes da pessoa. Então é have you. Have you called your uncle? Have you, né? Você ligou. O have vem antes da pessoa. É isso aí, inverte tudo. No inglês, nas perguntas, sempre invertemos tudo, né? No verb to be é a mesma coisa, os modal verbs é a mesma coisa, o present perfect não deixa de ser é, uma exceção. Então, have you, have you, pergunta, tá? E lembre-se que em todos esses casos, o have não tem a tradução de absolutamente nada, não tem tradução de nada. Ele está aí só como auxiliar, para a pergunta, negação ou afirmação serem feitas, ok? E é, mais um exemplo aqui de pergunta, só que agora eu vou colocar um, um W8 question, uma pergunta com WH. Where has he been? Onde ele esteve? Onde ele esteve? Não estou dando ideia de tempo aqui, certo? Olha só, WH primeiro, where. O has, que é o auxiliar, vem antes da pessoa, vem antes do I. E o verbo na terceira coluna, que é o to be, né? Been. Where has he been? Olha a estrutura sendo formada. Muito parecida, né? Com a da pergunta, a interrogativa. Só que você coloca o W with question antes. Porque, afinal de contas, as perguntas de WH, elas vêm antes de auxiliares, de, uh, enfim, os pronomes, tá? Onde ele esteve? E é diferente de eu colocar... Where did he go? Where did he go? Onde ele foi? Where did he go yesterday? Where did he go last month? Aí você coloca o tempo, tá? Lembrando que todas essas frases com simple past, no passado simples, que eu dei aí o tempo para vocês, yesterday, last month, last week, você pode muito bem não usar esses tempos verbais se o contexto da conversa estiver implícito, né? Se estiver claro quando a ação aconteceu, tá bom? Se você... Lembra do que eu falei no começo? Ah, yesterday I went to the movies, I went to the gym. Ah, ontem eu fui para o cinema, eu fui para a academia. Ontem eu fui, então eu joguei o ontem no começo da frase, né? Então todo mundo sabe que eu estou falando de ontem a partir do momento que eu coloquei o tempo ali. tá? O present perfect não, tem tempo, não, tem, não dá ideia de tempo. E o simple uh, past dá ideia de tempo. Claro que esse foi o primeiro passo para que a gente entendesse um pouco melhor o Present Perfect. E tem outros, ou outros casos que eu uso o Present Perfect que eu posso diferenciá-los. Eu quero ir com calma. Então, se vocês quiserem que eu coloque mais alguns vídeos me aprofundando mais em outras situações que o Present Perfect é usado, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês acham para que eu possa fazer outros vídeos com outros usos do Present Perfect, tá bom? Now it's homework time! Hora da homework! Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários uma frase, uma frase com o Present Perfect. Qual que é uma frase usando o Present Perfect? E também coloca uma frase, como que seria essa mesma frase no Simple Past, no passado simples. Aí você pode fazer uma afirmativa, interrogativa, a negativa. A qual as três as you wish. Como você preferir, tá? É a homework e eu vou dar uma força aí, corrigir vocês, dar um coração para todo mundo aí. Alright, right, learners? Não vá embora ainda. Depois que você fez a homework, separei aqui ó, dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito e muito na sua, nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem